Boa luz. Oi, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais um vlog do canal da Senhor Gamer. E hoje, galera, eu vou estar trazendo aqui para vocês. Não vou estar trazendo, eu vou estar agradecendo para vocês, galera. Sem inscritos, tô muito feliz. A gente fez. cara. E você não tem ideia como é que tá difícil para manter vocês aí, para manter vocês aí, para manter a câmera aí, o celular aí dentro. Você não tem ideia como é que tá difícil. Então, galera, já vai deixando seu like porque, cara, a comemoração 100 inscritos, como 100 100 pessoas, 1 um, um, 100. Cara, sem inscritos. Galera, eu queria agradecer a todo mundo aí que, se, que ajudou no canal, que deu aquela força, aquele like E se inscreveu aí no canal, galera é, Queria pedir que vocês se inscrevam aí no canal, os meus amigos que estão aí embaixo Os amigos que estão aí embaixo por enquanto, porque eu vou fazer um, um vídeo de divulgação de canais Os amigos que estão aí embaixo por enquanto é o Logan BR, o Sr. Luke o Felipe Smith, o Dark Place RJ, a swaggirl. É, cara, vocês precisam se inscrever nesses canais. Vocês não, não tem ideia. Vocês precisam ajudar esse, esse pessoal. Esse pessoal é muito legal. Eles, faz, eles fazem vídeos muito legais. Então, para aí. Pausa, olha a pausazinha aqui. Vai lá e se inscreve no canal deles. Tô esperando. Escreveu? Não Então galera É... Eu acho que eu não tenho nada mais a dizer Tem uns dois meses que eu tô esperando aí E a gente chegou finalmente em 100 inscritos A nossa meta galera Eu tô melhorando as edições do canal Eu acho que vocês já perceberam isso Tô colocando alguma coisa Os chroma keys Tipo... Isso agora É... Isso aí agora que deu agora, essas coisas aí pra melhorar a qualidade do canal, umas coisas bem legais. Pra ter mais gente inscrita pro canal ficar mais famoso, só que eu acho que sem inscritos já vai melhorar a gente. Então, galera, tem nada mais a dizer. Então é isso, valeu, falou e fui! Tchau!